Fala meus aliados, tudo bom? Vamos agora para mais um vídeo da saga viver de renda. Para você que ainda não conhece, é novo no canal, eu comecei agora uma carteira para fazer investimentos mensais em fundos imobiliários, com o objetivo no longo prazo, ter uma carteira que me possibilite levar uma vida mais tranquila. Então, eu senti falta de canais no YouTube que fizesse esse tipo de programa, mas... Que fosse voltado assim a base da população, sabe? Porque as pessoas que ganham muito dinheiro, elas conseguem investir mais dinheiro. Agora quem recebe pouco... Muitas vezes investe pouco ou não consegue investir. E por estar investindo pouco, a sua rentabilidade, aqueles proventos atrativos, demoram a chegar. E muita gente pode acabar desistindo no caminho. Então eu te convido agora, se você ainda não é investidor, faça alguns estudos, veja alguns vídeos do meu canal e comece a fazer investimentos focando no seu futuro. É importante a gente saber que enquanto a gente é jovem, temos saúde e força para fazer muita coisa mas quando a gente se aposentar por exemplo veja alguns velhinhos que situação complicada que eles vivem com muita necessidade de remédio muita necessidade de cirurgia muitas dificuldades de locomoção e aí você vai chegar à conclusão que essas pessoas é, ou não tiveram a inteligência de se preparar para o futuro ou não tiveram a oportunidade então aproveite agora que você é jovem para se preparar para o futuro ainda que você já esteja perto de se aposentar se você tiver a opção de começar a investir você pode estudar, ver quanto dinheiro você precisa ter investido para que isso te proporcione uma renda extra então você vai fazer um cálculo simulando a sua idade com a idade que você quer se aposentar e o dinheiro que você precisa ter quando se aposentar para que isso te gere uma renda extra se você tem um maior prazo de tempo você pode investir menos ao passar dos meses para chegar lá na data final e atingir o seu objetivo. Agora se você tem menos tempo, você precisa investir valores maiores para conseguir ter aquele valor que você precisa de patrimônio que lhe gere uma renda extra da maneira que você gostaria. Bom, eu atualmente estou investindo 10% de um salário mínimo. Então, se o salário mínimo atualmente está em 1.200, eu vou fazer aportes de 1.100 reais. Conforme eu for fazendo esses aportes, esses fundos imobiliários também vão começar já a me pagar. Vão me pagar ali no começo alguns centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50, um real. Mas com o passar dos meses, eles vão estar tá me pagando 10 10 reais, 50 reais, 100 reais, então você vai perceber que aquele seu dinheiro que você tem investido todos os meses, uma determinada data, vai ser irrelevante em relação àquilo que as ações já estão lhe pagando de dividendo. Mas para isso você tem que ter uma dedicação, um foco, uma persistência e acompanhar o mercado, né? Para não fazer investimento em locais menos vantajosos. Dito isso, vou mostrar aqui mais uma vez os fundos que eu escolhi para fazer investimento. Tem os fundos imobiliários aqui. Da área de shopping, de logística, de lajes corporativas, os de papéis que são sobre empréstimo, aluguéis, certo? Então eu tenho aqui uma carteira diversificada que se faz necessário porque se, por exemplo, a gente sofre mais uma vez com uma pandemia, uma necessidade de, de ficar em casa, os fundos imobiliários ligados a lajes corporativas shopping eles vão ter uma redução no faturamento e por consequência uma redução no pagamento de dividendos certo então a gente não ser muito afetado pelas diversas possibilidades que existe na vida a gente cria uma carteira diversificada para não sofrer muito o impacto dessas demandas aí você vai ver quando você busca o p vp de uma ação de um fundo imobiliário esse indicador vai basicamente te dizer se aquela ação está sendo negociada ao que ela realmente vale ou se ela tá sendo negociada num valor mais barato ou se ela tá sendo negociada num valor mais caro então aqui nesse momento você vai ver que o que o fundo abcp11 que é do segmento de shopping está com p vp de 0,79 então ele está sendo negociado muito mais abaixo do que realmente valeria a sua cota. Então é muito mais interessante a gente comprar fundos com um P VP inferior porque reduz os nossos riscos de ser impactado com a variação do mercado. O que acontece aqui é que muita gente que tinha esse fundo por conta das demandas de covid, de guerra, inflação, estão se desfazendo desse fundo porque esse fundo já não tá pagando a mesma coisa, entendeu? Aí que vem uma oportunidade de quem está é, entrando agora de poder comprar um fundo baratinho, porque a tendência é que as coisas se resolvam lá na frente. Mas o que eu vou fazer hoje? Hoje eu estou aproveitando a alta dos juros para comprar fundos de papéis, do segmento de títulos ou híbridos, porque eles estão lucrando mais. Alguns desses títulos de papéis também estão com o P VP em deságio, porque a alta dos juros e também da inflação tem atraído investidores a investir em títulos públicos do governo em dólar. Então eu vou continuar aproveitando a oportunidade de comprar esses títulos antes que eles voltem a subir. E sempre buscando se manter afastado de títulos que estão com P VP superior a 1. Porque isso significa que ele está sendo cotado e um valor superior ao que valeria o seu patrimônio que vai te proporcionar uma maior chance de sucesso né, com a possibilidade de comprar vários títulos a um preço mais bacana é quando está todo mundo fugindo então é sempre nadando contra a maré Três dias depois Poxa vida pessoal, perdi aqui um pedaço do vídeo, agora eu tô tendo que regravar. Bom, mas continuando onde eu parei, depois eu só vim aqui na corretora e fiz aqui a compra de mais uma cota do fundo HFOF11. E também comprei mais cinco cotas de MXRF11. Eu ajustei aqui o layout, a disposição dos painéis aqui de cotação rápida, para mim ter um melhor acompanhamento. Do preço dos fundos imobiliários para facilitar ali na hora de ver o P/VP deles. Acho que a única coisa que eu tinha de importante para falar da outra gravação e que eu me lembro agora é que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Você não deve fazer o que eu estou fazendo da maneira que eu estou fazendo só porque você está vendo eu fazer. Você deve montar o seu próprio fundamento com seus próprios objetivos e caminhar com os seus próprios passos. Beleza, pessoal? Uh. Agora eu queria ouvir de você o que que você tem feito, em quais títulos, quais fundos você tem investido, que ações você tem comprado. Deixe o seu comentário e se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e também já clica no botãozinho de gostei para levar esse vídeo adiante. Eu queria deixar um agradecimento especial a todos que têm acompanhado os meus vídeos até aqui. Eu acho que vocês percebem como é, o canal está evoluindo. Na questão da edição, da qualidade, eu acredito que eu estou aumentando a qualidade dos vídeos. E não estou parado, tá? Então, eu estou sempre trabalhando aqui, buscando melhorias. Espero que vocês tenham gostado e continuem comigo. Beleza? A gente se vê na próxima.